Ted brincou o dia inteiro e agora está muito cansado e com sono mas antes de dormir ele gostaria de apagar as luzes dos seus bichinhos de brinquedo será que você pode ajudá-lo a apagar as luzes para os bichinhos? depois de um dia cansativo brincando no jardim é hora de ir dormir, pequena Emily! Boa noitinha, elefantinha! A lemuriliana também brincou muito hoje e está bem cansada. Boa noite, lemurizinha. O tigre Daniel. Correu bastante com seus amiguinhos Seus olhos já se fecham sozinhos Boa noitinha, tigre Daniel Peter, o pinguim Fez vários bonecos e bolas de neve. E está cansadinho. Boa noitinha, Peter Pinguim. A hipopótamo Amora brincou o dia inteiro pela floresta e agora quer descansar. Boa noitinha, hipopótamo! A zebra Zoe galopou o dia inteiro com seus amigos e agora quer dormir e sonhar. Boa noitinha, Zoe Zebra! O Leão Léo correu tanto hoje que mal aguenta rugir. Agora está muito cansadinho. Boa noitinha, leãozinho! Tini, a tartaruga, lê um livro muito interessante durante o dia. Com certeza vai sonhar com ele agora. Boa noitinha, tartaruga! Momo, o macaco, pulou de galho em galho durante todo o dia. Realmente foi um dia muito divertido! Boa noitinha macaquinho Olhe só Todas as luzes agora estão apagadas Vejam Todos os bichinhos já adormeceram. E até o Ted também já foi para o mundo dos sonhos. Agora é a sua vez de ir para a caminha também. Boa noitinha e bons sonhos!